Trabalhadores da Avibras de Jacareí fazem um protesto hoje em frente ao BNDES, no Rio de Janeiro. Os funcionários cobram o pagamento dos salários atrasados há sete meses e defendem os empregos. Eles também pedem apoio do presidente Lula. Os trabalhadores estão em greve desde setembro. A empresa passa por um processo de recuperação judicial. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos defende a estatização da Avibras. Nós, claro, procuramos a Avibras, mas até o momento a empresa não comentou nada a respeito.